solene de instalação da décima legislatura do município de Alta Floresta, estado de Mato Grosso. Posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeita, para o período 2021 a 2024. Eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o bienio 2021-2022. Senhoras e senhores, Autoridades presentes, senhores convidados, bom dia. Estendemos aqui os nossos cumprimentos e homenagens às autoridades civis, militares e eclesiásticas que se encontram presentes, bem como a sociedade civil organizada, executivos, profissionais liberais, autônomos, representantes da imprensa, servidores públicos, amigos, familiares. ...demais público presente, que de qualquer maneira contribuíram para que o Poder Legislativo de Alta Floresta alcançasse este dia festivo de posse aos novos integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo, nos cargos de vereadores, prefeito e vice-prefeita. Senhoras senhores, a décima legislatura do Poder Legislativo do Município de Alta Floresta está instalada com duração para o período de 2021 a 2024. Os vereadores já foram empossados. Seu primeiro ato será o de receber o compromisso do prefeito e da vice-prefeita e dar-lhes posse nos respectivos cargos na forma regimental. Para os efeitos do disposto no regimento interno da Câmara Municipal de Alta Floresta, Além de apresentarem seus diplomas de eleitos nos cargos de prefeito e vice-prefeita, apresentarão também ao presidente da sessão a declaração de seus bens. Portanto, convido o senhor Valdemar Gamba, excelentíssimo prefeito municipal, e a senhora Roseli Gomes da Silva Rampazzo, excelentíssima vice-prefeita, a dirigir, dirigirem-se à frente da mesa e fazerem a entrega dos documentos ao presidente desta sessão. Solene de prestação de compromisso do prefeito e da vice-prefeita eleita por Alta Floresta. Excelentíssimo prefeito Chico Gamba e vice-prefeita Rose do Tradição, peço a vossas excelências que estendam a mão direita sobre o pavilhão das bandeiras para prestarem o termo de compromisso. Repitam comigo prometo cumprir prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil a Constituição da República Federativa do Brasil a Constituição do Estado de Mato Grosso Constituição do Estado Mato Grosso a lei orgânica do município de Alta Floresta a lei orgânica do município de Alta Floresta e as demais leis e as demais leis desempenhar com lealdade desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado o mandato que me foi confiado. E prometo, e prometo o bem geral do povo de Alta Floresta. Prometo. O, o bem geral do povo de Alta Floresta. Prometo o bem geral do povo de Alta Floresta. Exercendo com patriotismo. Exercendo com patriotismo. As funções do meu cargo. As funções do meu cargo. Pode sentar. Senhoras e senhores. Obedecidas às formalidades regimentais, declaro empossados o prefeito e a vice-prefeita do município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, nas pessoas do senhor Valdemar Gamba e Roseli Gomes da Silva Rampazzo. Convido o excelentíssimo prefeito municipal Chico Gamba e a vice-prefeita Rose do Tradição para assinarem o termo de posse. Peço assessoria que proceda à coleta das assinaturas. dia, como as plantas. Você dá a destra... palavra ao prefeito Aziel Bezerra. Bom dia a todos. Alguém tomou café, eu chico. É... Em nome do nosso prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, eu cumprimento a todos os presentes aqui nessa manhã, nessa gloriosa manhã, 1 de janeiro de 2021. Um dia de muita alegria para todos nós. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelos oito anos de mandato que Ele me concedeu. É só pela benção dEle. E também quero agradecer toda a população de Alta Floresta por ter me confiado esses oito anos à frente do Executivo Municipal. E juntos, eu e toda a população junta, nós conseguimos levar a Alta Floresta ao rumo do crescimento, ao rumo do desenvolvimento. Hoje, inicia mandato do Chico e da Rosa e de todos os seus secretariados. Eu peço a Deus que abençoe grandemente vocês. Desejo muito sucesso na tua administração, Chico. Do fundo do coração, realmente de coração, eu desejo muito sucesso. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, ele tem que ter a benção de Deus. Em segundo, ele tem que ter o apoio de todos nós. Porque se um puxa por um lado, outro puxa para outro, isso é lei da física. A resultante é zero, não vai a lugar nenhum e quem perde é a alta floresta. Então, todos nós. A eleição acabou no dia 15 de novembro, no dia 16 de novembro, o Chico fala isso e eu falo também, o nosso partido é o PAF, é o alta floresta. Então todos nós temos que trabalhar com um objetivo comum, o crescimento, o desenvolvimento de alta floresta, para dar o melhor para a nossa população. Chico vai ter, tem que fazer algumas reformas e o, a principal reforma que ele tem que fazer no primeiro ano de mandato é a reforma tributária. E isso é impopular, é uma medida impopular mas ele tem que fazer para administrar o nosso município. Chico, você tem o meu apoio para isso, enquanto cidadão. E eu peço a todos também que apoie ele nessas reformas, para que a alta floresta continue crescendo, que a alta floresta continue desenvolvendo. Eu ia dar um, um presente para o Chico hoje, mas o Creomar, não sei se o Creomar está aí, mas ele já me estragou. Já falou para ele. já, né? Chico é, um, é uma pessoa de muita sorte. Pela primeira vez na história de Alta Floresta, um prefeito recebe a prefeitura com dinheiro em caixa. E o Chico já sabe o valor, mas eu vou falar, o Chico está recebendo hoje R$ 28.634.000 no caixa para você para os próximos quatro anos. E eu sei que vai ser muito bem utilizado pela pessoa séria e competente que você é, Chico. E desejar que Deus abençoe você, abençoe todo o teu secretariado, todos os funcionários. E quero dizer aqui que eu termino o meu mandato com a sensação de dever cumprido. E eu vou recitar algumas palavras do apóstolo Paulo que diz, Combati o bom combate. Acabei a carreira de prefeito, e guardei a fé em Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a Alta Floresta. Muito obrigado a todos. O PSDB é um só, juntos com o PDT, com o PPS. E PPS não existe mais, né? mas com Podemos, com o DEM, com o PSC, com o PL, com, com republicanos. Com o PMDB, o Chico não viu partido e não viu pessoas, viu Alta Floresta. Chega daquela briga antiga de grupos políticos. Somos todos Alta Floresta e para frente Alta Floresta. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Luciano. Bom dia a todos. Eu gostaria, nesses, nesses poucos minutos, parabenizar ao Chico, a Rose e todos os vereadores e reconhecer o que o Tuti falou com relação à campanha. Essa foi uma campanha realmente diferente para a Alta Floresta. Nós tivemos é, uma campanha totalmente limpa. Nós tivemos os candidatos a prefeito, os candidatos a vereadores sem rusgas, sem embates, sem brigas e sem é, falsas acusações. Foi uma campanha realmente... É inédita em Alta Floresta, uma campanha bonita. E uma coisa interessante, é nós vemos o primeiro colocado ali e o segundo colocado aqui de frente para ele, participando da cerimônia. Isso sim é, demonstra o que é democracia. O doutor Vinícius também foi muito bem é, é, colocado, uma quantidade de votos expressiva, 7 mil votos, para quem nunca foi candidato, realmente uma, uma, uma expressão... É inédita para um segundo colocado que nunca foi candidato em Alta Floresta, realmente é para se parabenizar. Não só os dois, mas todos os candidatos a prefeito. Quero agradecer também a minha esposa, a Sueli, que está lá no fundo, a, o Lucas, a Ricelli, o Valdomiro, o presidente do nosso partido, Podemos, o Evandro. E agradecer a todos que apoiaram, que votaram e que ajudaram nessa campanha. Dizer que. A eleição acabou, mas a luta começa agora. A luta para uma alta floresta melhor. A gente está aqui em 13 vereadores, um prefeito e uma vice-prefeita, com o pensamento de melhorar a alta floresta. Esse é o nosso objetivo. O objetivo agora não é mais político. O objetivo agora é uma construção de uma nova alta floresta. Tanto é, é, com relação aos políticos, quanto com relação à estrutura de alta floresta. Eu tenho certeza que, assim como foi prometido na campanha, o prefeito Chico Gamba falou muito em, em saúde, educação, falou muito em segurança. Então, essas são algumas das portas que serão levadas até ele e serão cobradas de acordo com o que foi é, proposto na, na campanha. Dizer que estou à disposição, tá, Chico? Não sou oposição, não sou é, é, situação. Eu sou um vereador que está à disposição para ajudar a Alta Floresta no que for melhor para o município, o que for para o coletivo. Pode contar comigo para tudo que for de bom para a Alta Floresta. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Leonice Claus. Bom dia ao pessoal da mesa, né? Cumprimento a todos. Eu sou uma pessoa simples, né? E quero cumprimentar também meu esposo, meus filhos que é aí presente, meus irmãos e quero cumprimentar os demais que se encontram aqui e a população de Alta Floresta que confiou em mim. E desculpa. E hoje eu estou aqui para trabalhar em prol da população da Alta Floresta. Quero desejar um feliz ano novo a todos, que Deus possa dar benção para nós enfrentar todas as batalhas que venham por aí. Agradeço de coração a todos e muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Menin. Bom dia a todos. Em nome do nosso prefeito, Chico Gamba, sua esposa, nossa vice, Rose, seu esposo, em nome do coronel Arruda, cumprimento todos que se fazem presente, em nome do meu pai, ex-deputado Menin, minha mãe, cumprimento todas as pessoas que se fazem presente aqui nesse ginásio, nesta posse. Dizer que estou muito feliz porque ganhar umas eleições ela não é fácil. Permanecer no cargo é mais difícil ainda. Então, tenho que agradecer algumas pessoas por ter proporcionado que pudéssemos fazer um bom mandato. Em primeiro lugar, a Deus, depois o nosso prefeito, doutor Aziel, um exemplo a ser seguido. Quero também agradecer ao deputado estadual Dilmar Dal Bosco, deputado federal Juarez Costa, nosso governador Mauro Mendes, quero aqui também, em nome do Fabrício, parabenizar o deputado Neninho, que sempre e quando. Eu estive na capital, fui no seu gabinete e fui muito bem recebido. Parabéns também ao deputado Neninho. E dizer que estou muito feliz começando uma nova jornada, um novo mandato, com compromisso redobrado. Quero agradecer as pessoas que trabalharam voluntariamente. A minha assessora Rose, que cuidou do nosso gabinete por quatro anos. Se estamos aí é porque foi bem cuidado. Quero aqui parabenizar também a Dani, um dos coordenadores, o Christian, o doutor Júnior, o Cido, a presidente do Jardim Primavera, onde fez a diferença. Lena, você mora no meu coração, seu pequeno da Vila Rural, seu salvador, enfim, pessoas maravilhosas, pessoas do bem, que levou o recado do que nós fizemos e não denegrindo ninguém. Quero aqui parabenizar também o delegado Vinícius pela campanha e pela humildade de estar aqui hoje, frente a frente com o Chico. Isso sim é lealdade, isso é compromisso com a alta floresta. Tenho o meu respeito, tenho o meu respeito mesmo. Quero aqui agradecer ao presidente do MDB, onde na primeira oportunidade que me convidaram, eu estava sozinho no DEM. Não tinha como concorrer às eleições e abriram essa janela e fui feliz. Fui o vereador mais votado eleito, que estava no pleito, dos sete candidatos que já estavam no poder. Eu fui o mais votado, tenho felicidade. E o nosso partido fez três vereadores, inclusive o mais votado, que é o Claudinei e também o Bernardo. E agradecer a cada candidato a vereador a vereadora, que se não fossem os votos deles, nós não teríamos três cadeiras hoje na Câmara Municipal. Então, parabéns a cada um. Cada um foi vencedor. Eles são donos do nosso mandato, porque eles ajudaram. Então, nós temos que agradecer a Deus e a eles também. Quero aqui recuperar um, até um, um erro da minha parte há quatro anos atrás. Quando era para mim agradecer, eu fiquei meio nervoso, mas... Eu tenho que agradecer uma pessoa que me colocou de volta na política e eu disse que nunca mais ia ser. E ele foi candidato a prefeito. Edinho Paiva, hoje estou aqui por não ter agradecido você aquele dia, mas estou agradecendo. Fiz um mandato e estou de volta. Muito obrigado, Edinho Paiva. Obrigado mesmo de coração. Quero agradecer também ao senhor Robson Silva, que foi o nosso candidato a prefeito, que fez uma campanha também limpa, não foi vencedor, mas fez a contribuição aonde nós conseguimos chegar. Então, agradecer também ao Rogério, que nos ajudou financeiramente, e mais alguns amigos. Tenham todos um começo de ano abençoado, que essa pandemia vá embora e nós possamos construir alta floresta cada vez mais, cada vez mais pujante cada vez melhor para o nosso município. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Com a palavra o vereador Bernardo. Senhor presidente, meu companheiro Claudinei Jesus, na qual, nessa sessão, é o nosso presidente. Quero cumprimentar o nosso prefeito, Chico Gamba, junto com a Rose. E no seu nome também, Claudinei. Quero cumprimentar todos esses colegas vereadores aí com muita vontade de trabalhar. Quero cumprimentar todas as autoridades, na pessoa do doutor Vinícius. E quero cumprimentar... Os nossos religiosos na pessoa do padre Renato, que é pároco da nossa igreja católica, na qual eu faço parte. Quero agradecer de coração a presença do meu filho, Otávio, a presença da minha filha, Fernanda. Quero agradecer também de coração ele que veio lá de São Paulo para prestigiar mais uma vez o mandato do vereador Bernardo, meu primo Roque e a sua esposa Maria, vieram lá de São Paulo para fazer a festa com nós. Quero agradecer todo o secretariado do prefeito Zerra, Bezerra, que, na qual eu era diretor de habitação e me deram todo o apoio. Quero agradecer também e cumprimentar todo o secretariado que o Chico já nomeou, Seja bem-vindo. Nós vamos precisar muito de vocês. O vereador, sem o, o executivo, não é ninguém. O vereador faz leis e fiscaliza. Então, nós vamos precisar de muito de vocês para fazer um asfalto lá no panorama, para tampar um buraco lá no panorama, para fazer uma casa para o nosso povo que precisa. Enfim, a gente vai precisar de mais de vocês que são executivos. Quero agradecer a todos que votaram em mim, a todos que estão aqui presentes, muito obrigado vocês que estão na arquibancada aí. Ah, seja bem-vindo, me coloco à disposição para vocês, vocês que estão aqui dentro do Recinto também, como vereador, quero trabalhar por alta floresta. E quero dizer o seguinte, senhores vereadores, como já foi dito aqui, as eleições acabaram dia 15 e nós temos que trabalhar por uma alta floresta melhor. Prefeita Aziel fez um excelente trabalho, mas falta muito ainda para ser feito. E nós precisamos estar essa corrente de união. Todos nós juntos. Luciano, quando você falou que você vai fazer aquilo que é melhor para o nosso município, você pode ter certeza que todos nós, vereador. Mas com aquela diferença de não existir aquela oposição para tudo. Aquilo que é bom não pode ser votado. E eu quero dizer, prefeito Chico, que você pode contar comigo. E vou fazer com a experiência que tem. Meu trabalho de ajudar você na Câmara Municipal, mesmo sem ser líder, mas pedindo o apoio dos companheiros naquilo que é bom para o município, discutir, Luciano. Nós precisamos discutir. Muitas coisas que vêm do Executivo talvez não estejam tão corretas. E o vereador ajuda. Por isso que o vereador fiscaliza. Por isso que o vereador está lá para legislar. Então, quero aqui agradecer a todos. A Rosa já trouxe um papel aqui que meu tempo já estourou. E dizer que estou muito feliz. Pela quarta vez, chego... Ao legislativo do município. Muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que esse será um dos melhores que irei fazer. Chico, segunda-feira, se você quiser, pode entrar com o maquinário Panorama e começar a limpar de lá para cá. Gente, fica com Deus, um abraço, tamo junto. Com a palavra, a vereadora a professora Ilmarli. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a população de Alta Floresta, em nome do meu filho, que se faz presente, Luan, do meu filho, Caian, que se faz representar por sua namorada, as minhas noras, aos meus amigos, a todos aqueles que participaram direto ou indiretamente da minha campanha que me deram o êxito e a capacidade de aqui estar para representar o povo de Alta Floresta num processo democrático e de unidade em nome da minha família em nome do nosso padre e em nome de todas as autoridades e de todos os trabalhadores dos mais variados segmentos da sociedade eu quero dizer que a nossa função é legislar, é fiscalizar e fazer das leis estaduais, federais e municipais o princípio de construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Em especial, um agradecimento a todos aqueles que caminharam mais de 45 dias comigo e com todos aqueles que foram eleitos. Sou a primeira mulher de Alta Floresta, pelo Partido dos Trabalhadores, a ocupar uma cadeira no Legislativo. Não sou oposição. Primo pela unidade e pelo um trabalho coletivo, onde a população seja de fato representada e tenha os seus direitos, assim, constituídos sobre os impostos e os tributos que pagam. Aos profissionais da educação, meu carinho, meu respeito e a todos os segmentos da sociedade. Um abraço carinhoso. Estou a serviço do povo. Trabalho para o povo e irei legislar para o povo, para o prefeito Chico Gamba, Junto aos edis que hoje fazem parte da nossa unidade. Chico, você pode contar, deputada federal Rosa Neide, deputado estadual Lúdio Cabral e deputado estadual Valdir Barranco. Um abraço em nome da minha família, a cada um e a cada uma. E a Deus que nos concede a energia e o discernimento para trabalhar em benefício de uma sociedade um trabalho que seja, de fato, baseado na transparência e não na honestidade. Bom dia. Com a palavra, o vereador Douglas. Senhor Presidente, demais vereadores e vereadoras, excelentíssimo senhor prefeito Chico Gamba, vice-prefeita Rosa do Tradição, integrantes da mesa, pastor Éden, em seu nome cumprimento todas as autoridades religiosas e eclesiásticas aqui presentes, servidores públicos, servidores da Câmara, amigos, familiares, autoridades, imprensa aqui presente, todos que nos assistem também pelas redes sociais, Senhoras e senhores, bom dia a todos Quero em primeiro lugar cumprimentar a todos externando a felicidade de compor e integrar a Casa de Leis para contribuir com o melhor interesse com o cidadão alto-florestense Quero agradecer a Deus e imensamente a presença também dos meus familiares em especial a minha esposa Aline amigos e públicos aqui presentes Destaco que aqui embora seja novato, no exercício da representação política, não sou alheio a ela. Desde sempre dediquei a minha vida como servidor público, como administrador público e acadêmico também em teologia, ao acompanhamento, à observação e ao estudo do mecanismo do exercício de fiscalização do mandato da representação política. Quero crer que devo agora visualizar na prática aquilo que há mais de 10 anos venho perseguindo e estudando. Em 2020, foi a minha primeira campanha eleitoral, aonde obtive uma campanha bastante modesta, bastante franciscana, mas tivemos um resultado bastante satisfatório e surpreendente, principalmente por ser o primeiro pleito. Contando aqui com apoio incondicional de alunos, ex-alunos, servidores públicos, pastores, instrutores, empresas, igrejas, em especial a minha, a qual eu me orgulho em integrar desde 1993. Venho também com muita satisfação e compromisso entregar o quadro das, da Casa de Leis para representar os anseios dos cidadãos Florestense, comprometido com os ideais de justiça e do desenvolvimento humano e social. Minha atuação será marcada pelo absoluto e nefastado respeito à legalidade e à igualdade, aliás, a razão da minha atividade como docente e como ministro do Evangelho de Deus. Os pilares dos nossos objetivos estão sentimentados na área da educação, saúde, infraestrutura e na inclusão social, usando como instrumento de potencialização do sistema democrático, especialmente o sistema do meu partido PSC, Partido Social Cristão, respeitando os direitos fundamentais, baseando-se nos meus princípios e valores como cristão. Dessa forma, e na esteira desse pensamento democrático, pretendemos somar no debate político, colaborando com a construção de uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. Para tanto, me apresento ao debate tão respeitoso quanto plural, estendendo as mãos aos projetos que tenham efetivo compromisso com o cidadão, exercendo também a resistência responsável aos projetos que entendemos ser nocivos, ainda que bem intencionados aos interesses sociais. Coloco-me à disposição de todos e a todas para o diálogo construtivo e encerro a minha fala pedindo a permissão aos meus pais e ao público presente. Feliz 2021 a todos. Que Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Adelson Servidor. Com licença, Com licença tirei a máscara para a gente poder ter mais facilidade na comunicação. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar nosso prefeito eleito, Chico Gamba, a vice-prefeita Rose, sua esposa, a esposa do Chico, a mesa de vereadores, os futuros secretários que terão grande trabalho, terão os vereadores com bastante força, querendo contribuir e trabalhar junto com cada secretaria. Me apresento a vocês, futuros secretários, Adelso Servidor, Adelso Vereador, às autoridades civis, militares, religiosas. Eu quero agradecer a todos que estão participando, em especial a família Ferraz. Em especial, a minha digníssima esposa, que não é de hoje que ela acompanha o meu trabalho, não é de hoje que ela acredita no nosso objetivo, priorizar o direito cidadão. Márcia Ferraz acompanhou em todas as lutas, em todos os preitos que nós brigamos para ser um representante de alta floresta. Adelson, antes de vereador, é Adelson da Silva Rezende. Entrei há 38 anos como servidor e vesti a camisa desde o primeiro dia. E todos os dias que eu entro na empresa é meu primeiro dia. Porque aguentar uma empresa é muito difícil, principalmente uma empresa que muito historicamente não levou todo o conhecimento à população. A Delson, priorizar o direito cidadão, é levar não só a previdência, mas a cultura, a saúde, o transporte, o lazer, a todos os cidadãos que precisam dessa informação. A Delson, servidor depois de todo esse trabalho, com bastante reconhecimento. Adelson, vereador. Foram 38 anos dentro da Previdência. Não deixo de ser Adelson servidor. Mas também, a partir de hoje, primeiro dia, Adelson, vereador, quer ser na Câmara, todo primeiro dia, para ele, na luta, em busca de defesa do direito do cidadão. Enfim, eu só tenho a agradecer a Deus que ele está com a gente aqui. Agradecer a todos vocês... Obrigado a todos, que nós tenhamos um bom trabalho. E o meu projeto é priorizar o direito do cidadão. Meu projeto é você, que vai estar junto comigo e eu vou estar junto com vocês. Obrigado a todos. Com a palavra o vereador Pitoco. Meu bom dia a todos. Quero cumprimentar as autoridades presentes, em nome do nosso padre Renato. Cumprimentar o nosso prefeito, que desde a campanha, né Chico? Com muita vontade, estamos aí no primeiro dia e com certeza vamos fazer um grande trabalho. Quero cumprimentar os companheiros vereadores, em nome do meu companheiro do PSDB, que é aí o amigo Tuti. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes nesse dia tão importante. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter nos dado saúde perante uma pandemia onde muitas pessoas não tiveram nem a vontade, nem a coragem de encarar uma campanha política. Muito difícil, né? A gente saía de casa, andava o dia todo, mas nem todos também recebiam os candidatos com alegria e com razão, né? Quero agradecer a minha família também, a minha esposa Joira, o Bruno Miguel Trevisan, que está aí presente, quero cumprimentar a todos os presentes em nome dele, e o Jean Felipe Trevisan, pelo apoio, não por sair na campanha, mas aquele apoio de casa, de você poder ir e vir. Muito obrigado a, a, a minha família. Quero cumprimentar os secretariados, em nome do meu amigo Roberto Patel, vamos ter muito serviço, Roberto. Então, a todos, quero dizer a vocês que nós estamos juntos para fazer um grande trabalho. E eu tenho falado para os amigos vereadores, a responsabilidade dessa gestão é bem maior, porque a vontade popular trouxe uma transformação na Câmara. Ficaram somente dois vereadores da antiga legislatura. Então a nossa responsabilidade aumentou e muito. Eu quero ainda colocar aqui um detalhe a respeito da União, que quando eu fui vereador em 2000 já tive o um mandato e nós éramos em 15 vereadores. E naquela época eu já tinha essa mente. Acabou a eleição, acabou a, a, a política. A, a, a, a nossa, o nosso compromisso é a alta floresta. O partido político ele existe para você ser candidato. Assim que terminar o partido é a nossa cidade, para dar condições de vida melhor para o cidadão da nossa região. Eu quero desejar a todos um feliz ano novo. E para nós, um ano novo de 48 meses. Boa sorte a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Francisco Ailton. A todos, é, cumprimento a todos que estão aqui nesse momento, é, em nome do delegado doutor Vinícius. É, quero começar agradecendo primeiramente a Deus por acreditar que tudo depende e acontece através dele. Agradecer a minha família, pois são a minha base. Agradecer a cada eleitor por ter confiado em mim a importante missão legislar essa cidade agradecer aos cidadãos e cidadães da nossa amada alta floresta porque cada porque é com cada um que conto para que tenhamos sucesso na nossa, na nossa caminhada política e enfim, agradecer aos vereadores o prefeito e a prefeita eleita pois estabelecemos uma parceria e unidade para o crescimento e sucesso da nossa cidade quero expressar a minha alegria em estar com todos vocês nesse momento é, nesse momento tão ilustre e de uma conquista tão sonhada me coloco à disposição da nossa cidade pois foi por isso que quis concorrer a uma vaga de vereador quero reafirmar o meu compromisso com a população pois estou ciente da enorme tarefa que me foi confiada e vou cumprir com equilíbrio ética, clareza e honestidade a minha amada cidade me coloco a serviço no próximo quatro anos a responsabilidade não só de vereador, mas de um cidadão apaixonado por essa terra estarei dando o meu melhor dentro das possibilidades é, quero dar o meu muito bem-vindo a cada vereador e ao novo prefeito e vice-prefeita, e desde já expressar o meu desejo de ver a nossa cidade próspera, segura e uma referência para o Estado de Mato Grosso e até mesmo para o Brasil. Eu muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Naldo da Pista. Bom dia a todos. É, quero cumprimentar o nosso futuro, nosso prefeito Chico Gamba, que já começa a partir de hoje a grande correria de colocar em, em prática os serviços que tem aqui em Alta Floresta e principalmente lá na região da zona rural, na pista do Cabeça, Santa Lúcia, em geral. É, quero agradecer em primeiro lugar a Deus por estarmos aqui reunidos com saúde vivendo este momento histórico na política de alta floresta. Agradecer a minha família, a minha esposa, sobrinho, filhos, Robson, Rafaela, que sempre me incentivaram, sempre torceram por mim. E a todos os amigos e conhecidos que me apoiaram e que acreditaram na força da União. Que essa foi a grande surpresa da eleição aqui de alta floresta, foi essa minha conquista aqui que foi a minha conquista, foi a conquista de todos, do setor rural. Nunca ninguém pensava que ia conseguir um representante lá do fundão. Aí alguns falaram assim, mas já teve o vereador Beitum. Beitum morava aqui na Ouro Verde, aqui próximo, aqui pode dizer que é aqui dentro da cidade. Eu estou me referindo a 70, 80, 90 quilômetros lá pro fundão onde nós somos meio abandonados, até falar para o Bernardo para entrar na fila. Primeiro a gente vai conversar com o Patel aqui, o secretário de obras aqui, a, da saúde, que é um dos principais que a gente tem os problemas da nossa região, que é estradas, pontes. Então, panorama pode esperar um pouquinho, entrar na fila. E o caso nosso são mais críticos. Nós precisamos dar condições do povo, do setor rural, o, o pessoal que trabalhador, que produz. Nós temos que dar condições do povo tirar a produção lá de dentro. A alta floresta está crescendo, a lavoura está chegando com a força total na nossa região. Então, eu conto com todos os secretários, com nossos amigos vereadores, que dessa vez foi uma grande surpresa que modificou quase completamente a Câmara dos Vereadores isso é muito bom tem sangue novo pessoas querendo brigar lutar pelos direitos do cidadão então é, sou um morador da pista do cabeça, quem não conhece fica a 75 quilômetros aqui da, da cidade muitas pessoas nem conhecem quem que é esse cidadão de onde que é essa pista do cabeça é um setor rural muito distante daqui, meio abandonado Atualmente, nós estamos com três pontes quebradas dentro da, da, da nossa comunidade. Nós estamos meio... quase que isolados. Completou agora uma quarta-feira, foi entregue uma das pontes. Então, mas mesmo assim, a gente está precisando dessas... É o ponto crítico nosso de fazer essas... Mas, é, já tenho serviços prestados na comunidade escolar. Como presidente do Conselho Escolar, foi presidente por quatro vezes... Fui três vezes presidente da Associação Comunitária, então não estou chegando agora, já venho fazendo serviços prestados à comunidade há muitos anos. Então eu quero representar vocês e a todos os cidadãos que precisar do meu apoio, prefeito, nós estamos à disposição para tudo que for de bom para o bem do nossos povos de alta floresta, nós estamos dispostos a ajudar. Só isso, muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Zé Esquiva. Bom dia a todos. É É muita alegria estar aqui na minha casa que eu sou filho desse ginásio de esporte. Sempre fui atleta. É, eu quero até agradecer, continuando como atleta, o meu mestre, que hoje se torna presente. Eu fiz questão de ter ele. meu mestre Nivaldo Shaolin. O pessoal está reclamando do calor. Eu já... já troquei muitos finais de semana nesse horário, embaixo daquela arquibancada, dando soco em saco de pancada, que ali é a nossa academia. Essa academia já existe há muitos anos, eu sou fruto do projeto Jovem Campeão. Esse, esse projeto sempre funcionou e, e veio do coração do nosso Ceisei. Obrigado Ceisei. Quero agradecer a minha família que está presente Infelizmente a minha mãe não está presente aqui Ela teve que ir para o Paraná Porque eu tenho um parente que está na UTI Mas vai ficar bem em nome de Jesus Mas hoje estão tá minhas duas irmãs Meu cunhado, minha esposa, minha filha Meu pai não se faz presente nessa terra Mas ele estaria muito orgulhoso E eu sempre lutei com muito amor por alta floresta Talvez foi esse amor que me proporcionou isso. Quero agradecer aos meus amigos que estão presentes, meus convidados. Meu assessor Christopher, vai ser meu assessor. Meu irmão de fé, ator. Meu pai na fé, o meu discipulador Luciano Vincislau. Quero te agradecer ao, ao pastor Amarildo, que também estava presente. Também não posso esquecer de agradecer porque eu sou do Partido PL, eu quero agradecer a todos os candidatos do Partido PL, que se não fosse eles eu não estaria aqui hoje, porque meus votos sozinhos eu não ia me tornar vereador, então obrigado a todos, sem exceção a ninguém. Até o presidente que hoje está presente, Gélcio, parabéns Gélcio, que prazer em conhecê-lo. E, e nisso, quero agradecer muito, doutor Vinícius, se o senhor poder até olhar, eu quero olhar nos seus olhos e agradecer. Porque na minha campanha tentaram impugnar ela, esconder até documento. E quando eu descobri isso, eu fui até um advogado e o advogado falou, não, isso não vai acontecer. Você e o advogado lutaram e conseguiram fazer minha campanha prosseguir. Mas, águas passadas, eu só quero gratidão, Chico... Como eu conversei com você na terça-feira, a gente não estava junto na campanha, né Chico? Né Rose? E eu já tinha conversado com a Rose também. Mas agora, igual o seu slogan, estou com o Chico, estou com a Alta Floresta, para frente a Alta Floresta. Como todos esses vereadores eleitos, parabéns. A, eu já fiz amizade com todos, <risos> brinco com todos, porque eu sei que a gente, a gente vai trabalhar juntos, uma equipe para o rumo para frente a Alta Floresta. Eu quero agradecer de coração a tudo, me desculpa, eu não vim com discurso preparado, mas a única promessa que eu fiz na campanha, eu vou continuar fazendo, é que o amor que eu tenho por Alta Floresta, vou continuar amando. A garra que eu tive dentro dos rings, ou nas quadras de basquete, essas eu vou usar na tribuna, vou usar nos bairros, vou usar lá na prefeitura, onde tiver que for para representar a Alta Floresta, eu vou estar usando com toda a minha garra. Eu quero lutar por alta floresta. Sei que eu não... O único papel que eu estou aqui para fazer é legislar. Então eu vou estar ao lado do que é certo sempre. E eu creio que o Chico vai estar andando do lado certo, como eu creio que os vereadores vão estar buscando sempre o que é certo. Obrigado a todos, me perdoe qualquer erro, e Deus abençoe a vida de cada um e feliz 2021. Passo a direção dos trabalhos ao secretário para que eu possa fazer o uso da palavra. Bom dia. Nesse momento solene, diante de Deus, da população de Alta Floresta, de meus familiares, amigos, vereadores, prefeito e vice-prefeito, fica até difícil sintetizar poucas palavras a emoção do que estou significando para mim. Essa posse simboliza a materialização de um desejo, um sonho que se realizou no dia 15 de novembro. Sonho que carrego comigo desde criança, quando iniciei como servidor deste município, com menos de 11 anos de idade. Nessa terra está a minha história, meu passado, meu presente e meu futuro. Tenho mais de 30 anos de serviço prestado ao município. Essa minha trajetória, aprendi que as palavras, quando sustentadas com atitudes, têm poder de mudar a vida e o destino das pessoas. Com a campanha limpa, propositiva, fui eleito pela população de Alta Floresta com 926 votos, sendo o vereador mais votado nessa legislatura. Com essa escolha, a população me invadece ainda mais a minha responsabilidade diante da confiança da população. Em reverência, lhes agradeço de todo o coração, prometendo honrar cada voto a mim confiado. Assumo hoje o cargo de vereador de Alta Floresta, com plena consciência de que grande parte dessa conquista é decorrência das inúmeras oportunidades que tive ao longo da minha formação humana, pois carrego comigo uma história de vida com marcas de superação. A oportunidade deve sempre caminhar de mãos dadas com outras três palavras, em especial a persistência, o trabalho e a determinação. Sou filho de uma família pobre, nunca fui acostumado com luxo, minha vida não é fácil, sempre soube dar valor a cada coisa e exigir dos meus pais sempre aquilo que puderam me dar. Primordial na minha vida, uma boa educação, uma boa família logo cedo percebi que a única forma de ascender na vida era através do trabalho Alta Floresta vive uma era de investimentos na cadeia produtiva de gêneros agrícola, pecuário, educacional, atividade imobiliária, entre outras Novos empregos estão criando no comércio e nos serviços diversos Nossa cidade está em pleno desenvolvimento como vereador, vou buscar alternativa junto ao prefeito municipal para estimular os talentos, as capacidades, as vocações dos cidadãos alto que se revelam em todas as áreas do saber. e Encontrar na nossa cidade espaço que precisam para se desenvolver. Precisamos também adequar a cidade com as ações necessárias, à infraestrutura mínima necessária para acompanhar o desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida de todo o nosso povo. Temos que cuidar das pessoas, inovar no jeito de legislar e avançar nas conquistas. Vamos dialogar com o prefeito, com os poderes organizados para viabilizar questões estratégicas visando o desenvolvimento da cidade, assim como também as entidades do terceiro setor, associações cooperativas e etc. Os sonhos puros e ingênuos de uma criança não envelhecem e é baseado nisso que irei trabalhar na construção de um futuro melhor a esperança de uma criança, a determinação de um adolescente, a reverência de um jovem e a confiança e a esperança de um idoso, que me apresento aqui como representante eleito dessa cidade para procurar sustentar o sonho de todos nós por uma alta floresta melhor, para se viver, para se criar, para se sonhar e para aqui estar. Aproveito esse momento também em cumprimento o prefeito eleito, a vice-prefeito Rose e todos os meus amigos vereadores eleitos com quem trabalharei nos próximos quatro anos. Desejo que possamos juntos realizar o sonho de toda a alta floresta, sem picuinhas, sem politicagem, pois os sonhos envelhecem e com certeza não morrem. Um ano esplenderoso a todos vocês. Agradeço de coração toda a minha família e todos os meus filhos. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente da mesa, Excelentíssimo, vereador Claudinei. Palavra da vice-prefeita e do prefeito eleito. Concedo a palavra à excelentíssima vice-prefeita, senhora Rose do Tradição, para com as suas considerações. Bom dia a todos presentes, bom dia a todos que nos acompanham na rede social, na rádio, na TV. Em nome do prefeito eleito, Chico Gamba, eu cumprimento a mesa de honra e a mesa dos vereadores eleitos e a todos os secretários, todas as autoridades aqui constituídas. Cumprimento também... Em nome de toda a minha família, eu cumprimento todas as famílias de alta floresta. E cumprimento também a todos os pastores que nessa caminhada nos ajudou bastante em orações e que está conosco a todo momento. É com muito, muito orgulho que hoje me apresento nesta tribuna, onde quero agradecer primeiramente a Deus, que sempre me conduziu os meus passos e iluminou as minhas decisões. Agradeço também o meu esposo, os meus filhos, que está sempre junto comigo, me apoiando em todas as minhas decisões. Agradeço também... A toda a minha família que está aqui presente, as que não puderam estar aqui e a minha família que veio de tão longe, que está aqui também de novo progresso. Quero agradecer mesmo a presença de cada um de vocês aqui, né? meus filhos, minha nora, meu sogro, meu netinho, está tudo aqui né? nos prestigiando nesta manhã tão importante. Gratidão é a palavra que define este momento em minha vida, pois árdua foi a batalha até aqui, porém o Senhor tem me sustentado e creio que continuará me guiando a cada passo, a cada decisão que eu pre precise nesta nova jornada a mim confiada. Não é e não foi fácil ser mulher nesta caminhada política, mas hoje me apresento enquanto vice-prefeita de minha amada Alta Floresta, demonstrando que nós mulheres podemos e temos que assumir posições de poder e somar no desenvolvimento da nossa cidade. Nós somos mulheres... Mas nós também podemos estar na política Representando a população Sou uma sonhadora Sou mulher, companheira, serva, mãe Empresária De nosso Empresária E agora Como vice-prefeita Sou presidente Do partido PSC em Alta Floresta E com muito orgulho Estou aqui, fui eleita junto com o seu Chico Gamba pelo povo de Alta Floresta e temos um vereador eleito, o Douglas, pela primeira vez, está aí nos representando no Legislativo aqui de Alta Floresta. E me coloco sempre à disposição do nosso prefeito Chico Gamba para somar para contribuir e te agradeço Chico pela confiança em mim depositada conte comigo em todo instante obrigado Alta Floresta e a todos um feliz 2021 pois junto Vamos seguir em frente e muito obrigado a todos. Conceda a palavra ao excelentíssimo prefeito, senhor Chico Gamba, para que faça as suas considerações. dia a todos e a todas. Primeiramente, um feliz ano novo a todos nós. Que Deus abençoe a cada um. Quero cumprimentar é, todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar nosso padre, em seu nome cumprimentar os demais padres que estão trabalhando cumprimentar o pastor Amarildo, deve ter acho que ele foi viajar tinha compromisso, mas em seu nome, cumprimentar os demais pastores que se faz presente aqui, cumprimentar toda a população que está aqui, em nome de vocês dos demais amigos, a população de Alta Floresta que não pôde vir é, temos aí um problema da Covid aumentando, por isso as pessoas também estão se prevenindo. É, também não fizemos é, questão de convidar muito, porque é, todos gostariam de estar aqui. E aí temos aí que ter esse cuidado de início com essa prevenção. Cumprimentar todos os vereadores eleitos, né, cumprimentar a minha vice com o esposo. É deixar um abraço a cada um de vocês. Agora eu vou, vou para o texto aqui. Este é um momento único em minha vida. Momento aguardado e conquistado. Pois sei que tudo tem sua, sua hora certa. E esse entra no rol das grandes realizações que marcaram a história do nosso existir. Gratidão é palavra, gratidão é combustível, que nos alimenta dia após dia, encontro após encontro. Resultado nesse momento ímpar. Ressalto minha gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos abençoou, nos acolheu e protegeu de todos as investidas do mal. Peço a ele sempre a proteção, a sabedoria, a saúde do corpo e da alma, para que junto possamos conduzir a nossa querida e amada alta floresta a uma jornada de pleno desenvolvimento ao olhar para trás avaliando esta jornada posso indicar alguns fatores e pilares que deram sustentação ...a este resultado... ...estou aqui pois... ...carrego... ...os valores que trago de Berço... ...alimentado por minha família... ...que me dão base... ...diariamente através... ...de carinho... ...apoio... ...incondicional... ...onde... ...ressalta aqui... ...a presença de minha mãe... ...e a memória do meu pai... Simples, humilde e de regovável virtude moral e ética. Continuo firme pelos meus irmãos, minha esposa, meus filhos, meu netinho Lucas. e toda a minha família. Tem vários aqui, sobrinhos, cunhados, noras, né, que no sentido, na compreensão de que viver em coletividade é a união faz com que sejamos e façamos mais pelo nosso pelo que nós acreditamos Me reafirmo neste compromisso por acreditar que a vida, vida prática, seja contribuição, preocupação e respeito do momento. Está difícil, gente, mas tenha, tenha paciência hein. contribuição e preparação respeito ao momento no intuito sempre de estar pelo voto popular onde reconheço a expressidade da expectativa os olhares da população expressiva nos 11.739 votos onde Hoje são bandeiras, olhares, bandeiras sem olhares, pilares, mas na totalidade do nosso município que aguardam uma, uma boa gestão da nossa cidade, o que apresenta enquanto um único partido nossa alta floresta. Agora eleito. E em Poçado, quero dizer a todos vocês que tenham a noção do desafio que é administrar nossa cidade, nação, que podemos fazer mudança necessária de modo a atender muito das expectativas dos nossos munícipes e, ainda, que teremos coragem de enfrentar questão necessária para, para que possamos garantir o crescimento e a sustentabilidade de administrar, de administração pública, pautando um equilíbrio no que tange um eficiente serviço público na nossa população. Hoje, todo o Brasil ainda vive... Uma falta de crédito na classe política. Não é falta de interesse, vejo muito, mas pela falta de vontade. Que nós, políticos, também buscamos fazer uma política diferente. Pois o ato político, a base da vida em qualquer cidadão, e reafirmo, aqui estava muito incomodado com a nossa política. E por este incomodo, me apresento, fui eleito, gostaria muito que a nossa população continue e a nos apoiar na construção de uma nova política em nossa cidade, pois Alta Floresta merece. Hoje apresento um time... Meu secretariado, quero começar aqui com o Kleber, Vilma, que é secretária, vai pegar na frente. Laureano Barella. Elisa Gomes, Roberto Patel, Robes Quintino, Gersilene, Marinei, Lucinéia, Neia. Paulo Moreira. Valdinei, Ney. Tem duas secretarias. Temos dois secretários, né, que foram convidados por motivos particulares, eh, não puderam assumir. Então... Ainda temos duas secretarias que estão tá abertas com os secretário. Obrigado a todos. Pode assumir seus postos. Então, o secretário que tem a capacidade de criar condições favoráveis do desenvolvimento, bem como poder planejar, melhorar as políticas Pensando, pensando nela sempre o médio e longo prazo, visando uma gestão proativa, atenta, moderna, justamente com a minha vice-prefeita, Rosa Zampazio, a Rosa Tradição. Nós comprometemos em dar nosso melhor a este objetivo que é comum uma melhor condição de vida e desenvolvimento de nossa terra. Aproveito e reitero agradecimento a todos envolvidos nesta empreitada. Muitos se doaram muito, estiveram conosco. Em especial, agradeço aos partidos de minha coligação ao PSDB, PSC, PL e PSD que não mediram esforço e acreditaram nesse desafio de projeto Deus e a nossa população nos brindam neste momento com uma oportunidade ímpar de que possamos é, trazer Atona uma nova, uma nova prática de gestão pública, governança. Falo isso com muita firmeza, porque conheço o potencial da nossa equipe e sei quanto estão ansiosos por este momento. A alta Floresta só tem a ganhar. Alta Floresta chegou a um patamar do qual nós nos orgulhamos. Muito graças à iniciativa privada, às empresas e organizações que acreditam em investir em nossa cidade. Mas garantimos agora que está, que este serão uma grande parceria, Aliado, contribuindo para que o nosso município deslanche, lanche, pois queremos viabilizar uma estrutura administrativa que dê mais suporte, que, dê, que paute o desenvolvimento e que crie parcerias que viabilizam avanços necessários para que isso sabemos que diversos Diverso, nos comprometemos em criar uma gestão mais próxima e transparente, equacionando todas as estruturas administrativas, com a criação de indicadores de gestão à vista da comunidade, muito, muito mais investimento em capacitação e modernização dos serviços, melhorando processos ampliando nossa pl plataforma digital, que já estamos focados em diminuir as contratações temporárias, aplicando a regra constitucional dos concurso público para que isso sabemos o desafio da administração pública municipal, possibilitando um cenário mais coeso com plenas mais com pilares mais eficientes de gestão. Teremos condições de identificarmos Falhas, identificar falhas, desperdícios, corrigir rumos, enfim, o que qualquer grande empresa necessita no seu dia a dia. Não podemos sequer pensar em ser diferente de tudo isso. Afinal, a prefeitura de Alta Floresta é uma empresa de grande porte, com orçamento de quase 170 milhões ano. O Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, tem exercido de maneira brilhante suas prerrogativas. Estado de Direito, indicando diretrizes que devem ser observadas por nós, homens políticos, que assumimos aqui o compromisso com a coisa pública. Muito já foi feito. Reitero o valor, dedicação de todos os demais prefeitos que passaram. Mas muito ainda tem que ser, tem por fazer, sempre havendo espaço para melhorias. Aperfeiçoamento, e isso motiva mais ainda, nossa cidade não pode parar, por isso, em nosso plano de governo que representa, mais sincero, anseios da nossa população, e atribuída, representa também, os anseios interno da administração por diversas melhorias, possibilitando uma estrutura mais eficiente e profissionalizada. Nosso governo, apesar da conjuntura política, terá uma visão e viés técnico, para que sabemos que a boa técnica, a boa técnica atende aos anseios políticos e também, inclusive, com muito mais rigor. A todos os alta florestense assim como eu me considero nativo pioneiro, o meu respeito sempre, o meu respeito sempre estará de portas abertas de todas as minhas para discutir e sempre ouvir o outro lado com mais tempo para estar à disposição da nossa população e servi-la com muita humildade, profissionalismo e assertividade. Ao poder legislativo aqui, constituído nessa mesa, peço a Deus muita sabedoria, companheirismo e principalmente o esquecimento por diversas vezes da nossa siga partidária, há algo muito mais importante do que partidos e ideologia existe, sobre o interesse, causas maiores da nossa população, Alta Floresta. Estamos de braços abertos. Para juntos fazemos o melhor. A Vilma Gamba, minha mulher, encantadora, exemplo de pessoa que está aqui do meu lado, exemplo de vida, mais que isso. Minha base é suporte, possibilitando sempre que o equilíbrio é fa que livro se faça presente dia a dia de nossa missão. Obrigado, meus amigos de Alta Floresta, que contribuíram e estiveram toda a minha, traje, minha trajetória que hoje consigo compartilhar com todos este grande, essa grande alegria que está até difícil de ler aqui, que os olhos estão tá embaçando. Tanta alegria com vocês. Obrigado a minha equipe e parceiros, companheiros desta jornada, e agora contribuinte deste desafio. Que de pronto me recebeu, aceitou meu pedido de... Transformar a Alta Floresta, que somarem muito, para que pudéssemos aqui hoje receber essa plateia maravilhosa. São vocês. De Alta Floresta. Que somaram muito para que pudéssemos aqui. Dessa organização, vocês somaram muito para que viessem aqui dessa organização, meus parabéns a todos vocês. A vocês, vieram aqui hoje, Deus lhe pague e abençoe por estar aqui, dividindo conosco este momento histórico. Abraço fraterno. Feliz Ano Novo a todos. Seguiremos em frente. Viva a Alta Floresta. Que Deus abençoe. Vai contigo. Gente, desculpa aí que é o momento é, a gente sabe da responsabilidade é, quero com a equipe aqui quando eu me coloquei à disposição para ser candidato a prefeito já ajudei a Alta Floresta já me coloquei também em outras épocas quero me dedicar dia e noite trabalhar muito pela nossa cidade como foi colocado aqui, quero aumentar um pouco o discurso aqui, queremos uma alta floresta da forma que está aqui. É, obrigado, Vinícius, por estar tá aqui. É, sempre eu quis construir uma política dessa para a alta floresta, para o dia que acabasse a eleição, no outro dia, é, seria as pessoas que disputou a eleição contra, que estivessem junto, e é isso que nós queremos para a alta floresta. Obrigado pela atenção de todos, me desculpa que a emoção está aqui de ter feito vocês ficar aqui até agora, ter demorado. Um abraço a todos, quero desejar um feliz ano novo de novo a todos vocês, a toda a nossa família, a nossa querida Alta Floresta, o nosso Estado, o nosso Brasil e o mundo. Obrigado. oposição, porém, nesse princípio de renovação, o meu voto é não. Vereador Francisco Ailton dos Santos. Meu voto é sim. Vereador José Vaz Neto. É, tentamos montar uma chapa... Infelizmente não conseguimos, e por respeito ao pedido do Chico, é, olhei aos olhos do vereador Tuti no olho dele, pedi só uma coisa, que ele honra a confiança que estou dando a ele. Eu vou até contra um princípio de um princípio meu, né? no começo eu estava contra, mas eu decidi ceder. Então meu voto vai ser sim, Tucci. Vereadora Leonice Claus dos Santos Vereadora, pode anunciar. Pode? Desculpa. Meu voto é sim Vereador Marcos Roberto Menin Senhor presidente, pela sua competência, pelo respeito e por vários mandatos, meu voto é sim, com muito comprometimento Vereador Oslen Dias dos Santos Sim Vereador Reginaldo Luiz da Silva. Meu voto é sim. Vamos à proclamação do resultado. Comunica aos senhores que a chapa para frente à Alta Floresta com a seguinte composição. Vereador presidente Oslen Dias dos Santos. Vice-presidente Marcos Roberto Menin, primeiro secretário Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, segundo secretário, vereador Adelson da Silva Rezende, com 11 votos a favor e 2 votos contra. Portanto, declaramos vencedora e desde já empossada para conduzir o Poder Legislativo de Alta Floresta durante o bienio 2021-2022. A chapa para frente, Alta Floresta. Peço aos membros da casa eleita que assinem, peço aos membros da chapa eleita que assinem o termo de posse e de hora em diante as conduzem ao sumo a presente sessão. Com a palavra o presidente eleito. Obrigado a todos. Quero mais uma vez em nome, é, primeiramente a Deus, em nome de todos os presentes, em nome de todos os vereadores que votaram sim. Os vereadores que votaram não, agradecer. O voto não não significa confiança, significa posição e respeito também. E eu respeito, tá? Pode contarem comigo. E a Câmara vai ser parceira. Como eu disse no meu primeiro discurso, acabou os grupos de alta floresta. Tenho certeza que na gestão do nosso prefeito Chico Gamba... O único grupo vai ser Alta Floresta. Todos os partidos juntos, lutando por Alta Floresta. No mais, desejar a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos. E dizer que vai ser um ano de muita expectativa. Feliz ano novo, que Deus abençoe a todos. E vamos ouvir o vídeo e logo em seguida a gente encerra a nossa cerimônia, ok? marca surge para dar início a uma nova fase, onde além da uma marca surge para dar início a uma nova fase, onde além da identidade traz consigo novos valores, objetivos e ideais. Essa onda de mudanças não é apenas a reafirmação do nosso crescimento, mas também representa uma nova era. Um novo marco na história de nossa gente. Nossa gestão será pautada na coletividade, onde as diferenças se somarão no propósito de construirmos uma única alta floresta. Seja no campo ou na cidade, um olhar voltado às pessoas e aos interesses desta gente trabalhadora e aguerrida. Tudo isso é síntese do que acreditamos, no que nos dá força e faz ir além estar à frente é com uma linda história baseada em valores sólidos que a alta floresta segue em frente em uma nova etapa junto com você muito prazer somos este novo momento repleto de nossas muitas diferenças mas com um único objetivo o desenvolvimento de nossa amada Alta Floresta. Prefeitura de Alta Floresta. Mais por nossa gente.